Tem que gastar tempo em entender. E eu acho que isso também vai ter algumas coisas que você consegue é, fazer muito rápido, então você já tem essa percepção, e outras coisas que você vai ter que mudar em, em torno com que você vai é, é, aprendendo a mexer na Amazon. E uma coisa que eu vejo, que eu, que eu acho que é uma coisa que principalmente... Eu não sei qual que é o nosso público, mas pelo que a gente falou, é muito mais gente que já está vendendo no Marketplace. E até se quiserem fazer perguntas, pessoal, mandem que a gente está aqui para responder. Mas eu digo, a Amazon tem muita informação quem fuça a Amazon e entende, você consegue ver qual que é a, a, quantas vezes esse item está tendo de visualização, quantas vezes esse item está tendo de conversão e quantas vezes você está sendo é, a, a oferta mais competitiva. Então isso tudo leva você a tomar essa decisão. Então se você vê que às vezes eu tenho um produto que ele não está com uma conversão tão grande, eu tenho que analisar. E daí você vai voltar aqueles pontos que eu falei. Um, o frete não está competitivo, o catálogo está ruim ou tem mais gente vendendo esse item. Se não tem mais gente vendendo esse item, cara, o problema está com, com a gente aqui na nossa mão. Então vamos ver como que a gente resolve. Então eu diria que a, que a Amazon te dá informação para você tomar as decisões de como melhor é, posicionar a sua, a, a sua loja. Então quem tiver loja e já vê, eu recomendo que vocês entrem em relatórios e relatórios comerciais para vocês terem noção disso. Que, imagina que você sabe quantas pessoas entraram nesse item nessa semana. Quantos itens você vendeu essa semana. Quando você tem visualização e vendas na mesma semana, você já pode criar uma estratégia para isso. Tá? Então tem muito isso que você vai é, desenvolvendo a sua conta dentro do Marketplace a partir dos dados que a Amazon te dá é, nesse ponto também. E se você vende produtos tá, que tem giro, a Amazon mostra dentro dos produtos, mesmo que você não venda ele ainda, qual que é o ranking dele dentro da Amazon? Então você consegue entender se ele é um produto potencial. Mesmo que eu não fiz uma venda desse produto, eu consigo saber que ele é o número 2 em tablet e ele é, o, é tipo o número 79 de 100 ofertas dentro de eletrônicos. Então, é um produto com potencial? Sim. É um produto que se eu disputar e conseguir ganhar aqui com melhor oferta ou estar próximo disso, a minha chance de venda aumenta. Então, isso é uma forma que a gente sempre usa quando as pessoas falam beleza, eu tenho um mix grande, por onde eu começo? Quais são os produtos que têm tráfego né, dentro da Amazon, que já são comprados? E a gente gosta de olhar para esse lado também. É, eu acredito que seja muito importante a gente puxar para esse cenário. E ó, pessoal, uhum. os bullet points que o Luiz citou, tem muita gente. Eu já ouvi pessoas falando: "Ah, isso só libera para alguns um sellers, não, todo mundo". Todo mundo fazer, tem, tá? Todo mundo tem. É que os produtos que não fizeram não vai ter. Tipo, não existe milagre, mas embora a Amazon tenha um catálogo muito rico de, de tipo de localizar se o produto já foi anunciado alguma vez, etc, mas milagre ainda o, o Bezos não faz. Então, okay. ainda é um ponto que que, tá aqui, que ainda não, não passou.